KABBIN wow. Agora começa Agora começa vida do... Vai com a força de Grace Cadê ah. Você é louco. Pera aí, deixa eu pegar mesmo. Tem que carregar. Cadê? Ah, não é que eu aí sou, sou Pegou o Uber Nossa, <risos> cagou ali, Júlio Vai tá limpar a bunda. Sério é que eu tava vendo que ele, ele tava morrendo, eu fui lá pra cima de.. Vem pro que mais pro lado, vem pro Pokémon pro lado, senão eu, tá vendo um pulado, eu, vendo pulado, eu não vou ter que soltar o mur em mim. Que pula, pula. Ele morreu. Ah. Eu ah. ver, deixa, deixa, ver. deixa. Acho que você também aguenta. Acho que se... você também aguenta. Ai, tá fora. Ai, tá fora, eu você eu. você sozinho? aí não. Você tá o Meu Deus, Dion, meu Deus meu dedo ó. Ui, caraca! cara capçar o Uber velho ah, não mais, esse espera aí o sangue por uh, o ódio por sangue não a sei sangue lá perdeu. a sede por sangue é maior nossa olhei lá pro olhei lá pro céu quase que vi as estrelas Deixa eu ir ele, sai fora, Jão! Ah, ah eu gay! Eu trago a cabeça, <risos> viado! Meu Deus! Vai lá vocês. Errei! Aí, o, o cara aqui, ah. Aí, foca nele! Como <risos> ah, <risos> é que eu virei pra tentar acertar? para eu lá em cima o Crosmo. Ah, meu <risos> ah. Deus! Tá Me pegou! Ah, tá bom, mano. Eu tô vacilando em acertar o Crosmo, mano. É Já tirei o Cross, o Crosmo. Corta Sim, fica de com dele! Boa, garoto! é pra cima. Porra, velho! O tá sem barba! Deu? Pra mim, você apareceu não, sem mano. barba. Ah, é, deu tal, acho que Eu sou legal, você viu? Morreu. Ah. Ai, mano, eu tô recarregando. Boa, Julião! Ai, não, vem cá, espera. Eu saí, eu achei que ia ficar na borda. <risos> porta na porta aberta. Deixa eu pegar HP aqui, calma aí, não vai não. Corre cura! Morreu! Morreu! Ah, 40 de vida. Aí o Cross passou no teu lado, velho. Eu vi. Cadê? Nossa, tô muito cego Porra, hein! O é. de Não de vida, peraí. Já parado Oh. Que? Oxe! Eu morri de que ele queda? Que foi? É que queda! Lol! Acho que meu rocket te, te empurrou tenho. pro chão! Ele dá pra lá, eu eu tô lá tô no canto! Aonde? Depois. foi louco! Você conhece minha Tá, depois eu pego. If I have to frag some skulls, I will. We have lots of control points. Oh, oh, oh. oh man! Ai mano, o cross no filha da puta Tá acirrado essa porra, mano. Ninguém morre. Ai carai, carai. Você vai pegar minha Uber? Eu vou morrer, mas você não pega. Ih, pegou Desculpa, mas eu tinha que fazer. Eu preciso de ela. Vai, vai que dá mano, vai que dá, vai que dá, vai que dá. Ah. Não, não faz isso! Eu tô sem! Ah! ah Nossa, três de vida, que tá com matou, aí? Agora já é Porra... Eu tentei acertar o Cross, mano Eu vi O passando do teu lado de novo, velho Isso que dá raiva, Em vez de ser que nem a flecha do Sniper. Cê é louco. Vou acabar é por aqui, falou pra você. De leve. O canal dos moleques tá na descrição.